Salve Maria! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui como o próprio nome já diz, falamos um pouco sobre a igreja católica, seus dogmas, sua doutrina, sua beleza. Se você é católico ou gostaria de aprender um pouco mais sobre a igreja que Cristo deixou para nós, assista alguns de nossos vídeos, tenho certeza que você vai gostar. Salve Maria!